Mano Dry, Hove be Fine Beats ou Subliminar. Temos muito, muito. Muito pouco tempo não me um argumento Faixa azul pro estacionamento, assim perfeito Enche o bolso com nosso dinheiro e fica suave, mas acabou Estamos trabalhando em meio aos escombros Querendo derrubou Suas mentes vão encher de pesadelo A face do mal de vocês vai ser a paralisia que vai, vai te que fazer, fazer sofrer até você vou... entender e mudar direitos iguais se, se não, não vira tilhaço embaixo de do nosso trem, trem. enquanto não, não, não tá é bom pra todos pra... não tá bom pra ninguém Sim. subliminarmente, subliminarmente. Invadi sua mente, causei estrago pra, caralho. pra equilibrar a balança, precisar do trem. A jogada, drink e quadra, todos iguais. Royal, estreia ou flash, nem eras. Que um se acha melhor que o outro, aí me quebra. Quanto maior o império, maior a queda. Tirar o zóio, ver se me erra. Tenho muito pouco tempo pra ficar de conversa. Só se for pra destravar as frequências do do dela. Com esse ego se isole na ilha de Creta Quero entender a história completa Mas tenho muito pouco tempo Tem que ser feliz E fazer dinheiro E fazer dinheiro E fazer dinheiro Dinheiro, dinheiro, dinheiro, e mais dinheiro só aí não se luta que é siluada, isso não mantém os verdadeiros Cai a máscara dos filha da puta de um jeito estratégico Muito pouco tempo pra ficar de lamento Só acho ridículo a diferença entre branco e preto Não adianta ser racista, tem que ser antirracista Isso não é escolha, é obrigação Jesus foi traído porque andava com dois irmãos Eu ando com muitos e só confio em mim mesmo Se a vida é um pódio, não vou chegar em primeiro é porque tenho pouco tempo Muito pouco tempo Não dá pra ficar de lamento Entende o B.O. agora, porra Falador